A saia a gente nem precisa de molde, eu vou tirar primeiro a parte de cima, aí o que sobrar, sim, eu venho com a minha saia, porque eu quero fazer uma saia três marias, então, o que sobrar a gente vai usar pra fazer a saia, tá? Lembrando que este tecido que eu estou usando é uma viscose encorpada lá do saia de saia, eu vou deixar o link aqui embaixo no bloco de informação pra quem quiser estar adquirindo esta viscose, Tá? Ela não tem lado certo, como vocês podem ver, tem bichinho de cabeça pra cá, pra lá. Então, ela não tem um lado certo, olha, tá vendo? O que que eu vou fazer? Eu medi aqui, mais ou menos, a altura, fiz um piquezinho e vou tirar aqui a faixa só pra ficar mais fácil. Eu tô com dois metros de tecido aqui, então, assim vai ficar mais fácil pra mim trabalhar com a blusa, tá? Tá? Ó, então eu já cortei aqui pra mim tirar a parte da minha blusa, olha, então eu dobro, eu vou tirar duas vezes pra tirar aqui frente e costas e duas vezes ali a minha manga, tá? Mas no molde tá explicando certinho quantas vezes você vai precisar cortar cada parte, Então, agora que eu já tirei a blusa e a manga, o que sobrou aqui é pra fazer a saia. O meu tecido já tá certinho, vocês viram que eu cortei as duas beiradas pra tirar, né? Eu já deixei ele reto. Então, todo esse tecido que sobrou, a gente vai usar pra fazer a saia. A saia não precisa de molde, gente. A única medida que você vai precisar é a altura que você vai querer essa saia, tá? E quais as alturas que você vai querer fazer da, da parte 3 marias. Eu vou fazer essa saia, ah, a par... não, não contando com o corpinho do vestido, a minha saia, ela vai ter que ter um metro e cinco de comprimento, ok? Eu vou dividir esse, esse tecido em três partes, só que detalhe, eu vou dividir ele em três partes de assim, né? Uma, duas e três, vão ficar três partes, certo? Só que pra dar aquele franzido, vai ter uma parte que eu vou ter que juntar, e eu não sei se vai dar. É isso que eu vou ver agora, tá? Se não der, porque a gente tem que ir diminuindo. É, vamos... Vou tentar lhe mostrar pra vocês, pra vocês entenderem. Mais ou menos, sem precisar fazer o molde. Eu vou pegar folhas e vou pôr ali pra vocês entenderem como é que é feita a saia. Deixa eu pegar aqui folha... Primeira parte, segunda parte. A terceira parte, é assim que é cortado, daí a altura, que a folha, ela é uma a quatro, né? Então, ela fica menor mesmo. Só que, eu vou cortar do jeito que tá aqui, só que detalhe, eu vou, aqui tá, aqui nesse canto, ó, está na dobra do tecido. Eu não quero dobra do tecido, eu quero que ela tenha duas costuras, uma em cada lateral. Então, pra isso, eu vou abrir a, o meu tecido aqui e vou cortar nessas larguras aí que eu acho que é o suficiente, Tá? Então, tá aqui, olha só, a saia Três Marias, o vestido, né? Porque a parte já tá lá de cima, é isso daqui. Então, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, vou colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido de cada parte que está aqui na mesa. E vou passar uma costura pelas laterais, primeiro, fechando todas as laterais. Fechou a lateral, você vai na sua máquina, no ponto mais largo, no meu caso a minha máquina é o 5, eu vou passar em todas as partes superiores ali, uma o um número 5, uma costurinha para mim franzir. Por que que eu tenho que franzir? Eu vou franzir esta parte para encaixar nesta parte. Vou franzir esta parte para encaixar nesta parte. Esta parte aqui, ela já vai ficar na... Eu já cortei certinho na largura da minha blusa, então aqui eu não vou franzir primeiro, porque isso daqui a gente vai ter que fazer o quê? Colocar um elástico, gente, porque esse vestido ele é bem soltinho, tá? Então, na parte da cintura vai um elástico, se você não quiser colocar elástico, você pode fazer um cintinho ou usar um cintinho que você já tem aí, tá? Mas a parte da cintura também vai ficar franzida, porque a gente vai colocar elástico depois, então, gente, agora é só ir para a máquina e colocando o lado direito do tecido com o lado direito do tecido e passando uma costura nesta parte, ó. Nesta outra, do jeito que eu expliquei, nesta outra. Parte da blusa. Mesma coisa, lado direito do tecido com o lado direito do tecido vai é passar uma costura somente pelas laterais. Manga. Todas essas partes têm acabamento em elástico, tá? Então, elas vão ficar todas ajustadinhas. A manga também. Você vai pegar a mesma coisa, gente. A manga a gente já cortou na dobra. Então, você vai vir aqui, olha, com cada manga... Vira lado direito do tecido com lado direito do tecido, fecha pela lateral. Fechou as mangas, já pode encaixar aqui na sua blusa, tá? Que daí já vai estar tá quase pronto. Mas tudo isso daqui vai, vai colocar elástico aqui, vai ser colocado elástico aqui. Então, esse vestido, ele parece super... Ai, meu Deus, que vestido difícil de fazer, gente. A coisa mais fácil, é o vestido mais rápido que tem pra fazer... Você pode vender isso daí e ganhar uma grana, porque esse vestido tá super em alta, esse modelinho, tá certo? Então, chega de falar, vamos pra máquina. Vou costurar tudo na minha máquina doméstica e vou passar os acabamentos na overlock. Se você não tiver overlock, passa o ponto zigue-zague da sua máquina, não tem problema, gente. Só que passe um ponto zigue-zague ou overlock, porque viscose desfia. Então, passa assim, tá certo? Então, agora a gente vai pra máquina fazer todos esses passos que eu acabei de explicar aqui pra vocês. Vamos, então, terminar aqui o nosso vestido, né? Olha, eu montei aqui a parte de cima, ó. Coloquei as mangas. Tá vendo, ó? Tá com zoom? Ótimo. E já coloquei aqui essa parte aqui de baixo da saia, tá vendo? Tá bem quadradão, mas é normal, gente. Isso aqui depois vai franzir e vai ficar maravilhoso. Então, tá aí a parte da saia. Agora a gente vai vir aqui com. A outra parte da saia, né, ó, tá aqui, já tá franzida, tá vendo? O que que eu vou fazer? Vou colocar lado direito do tecido com o lado direito do tecido, costura das laterais aqui, ó. Alfinetar as duas costuras. E ver se eu franzi o suficiente. Se não, a gente coloca mais franze mais ou solta. Ó, e esse processo que eu tô fazendo aqui, você vai repetir ali com aquela parte de baixo. O que, que eu fiz aqui, minha gente? Pera lá. Aqui. Deixa eu ver se eu fiz certo agora. Nem sei que... Ah, agora tá certo. Ó, só ir pra máquina e passar uma costura unindo aqui o um franzido nesta parte aqui da saia e repetir o processo ali com a parte de baixo. Aí, você já pode fazer a barrinha ali da outra, da última parte da saia, só, ó. Tá vendo? Só passar uma costura e depois eu venho aqui com essa outra parte e encaixo nesta, nesta parte aqui. Do mesmo jeito, gente, agora a gente vai pra máquina e aí a gente volta pra dar os acabamentos com os elásticos. Então, agora a gente vai colocar o elástico e terminar esse vestido. Gente, eu já coloquei o elástico na cintura. Ó, eu tô usando este elástico mais grosso. Ele é um elástico de 2 centímetros e meio de largura. Mas aí fica a seu critério o tamanho do elástico. Então, eu coloquei o elástico na cintura, coloquei o elástico aqui na manga. E agora eu vou explicar pra vocês como que a gente faz pra colocar o elástico. Ó, o meu decote tá aqui, tá vendo? A gente vai colocar no decote agora. Você vai pegar e você vai tirar as medidas aí do seu ombro, de, com, com, você vai ter que pedir pra alguém te ajudar. Você abaixa os braços, os dois bra bracinhos pra baixo e tira a medida de ombro a ombro, tá? Tirou essa medida? Tira dois centímetros e aí você corta um elástico nessa medida, tá? Aqui o meu elástico, ó. Pra vocês terem uma ideia, ó, o tanto que a gente vai franzir, tá vendo? O meu elástico, ó, isso daqui tudo vai ficar franzido. Então, tá, cortei o elástico, agora você vai pegar aqui o seu vestido nessa parte e vai dobrar quantos centímetros? Deixa eu medir aqui pra dentro. No, no meu caso, como eu tô trabalhando com um elástico grosso e eu vou precisar de uma margem, eu vou dobrar pra dentro... Cinco centímetros e meio, tá? Então, eu vou dobrar isso aqui cinco centímetros e meio pra dentro. Então, eu vou fazer isso daqui, ó. Eu dobro pra dentro. E aí, eu vou pra máquina e vou passar uma costura com um pezinho de máquina aqui, ó. Tá vendo que aqui eu passei um pezinho de máquina, ó? Dá mais ou menos um centímetro. Então, eu vou passar uma costura aqui de fora a fora. Primeiro aqui em cima, que é a parte que vai ficar esse... Flu depois, eu vou vir aqui, depois que tiver costuradinho assim, eu vou vir aqui bem rente a essa parte aqui e vou passar uma outra costura de fora a fora. Só que eu vou deixar um vãozinho aberto, que é onde eu vou passar depois o meu elástico e costurar ele, tá? Então, vamos pra máquina fazer isso agora. Então, tá aqui, pessoal, o resultado final do vestido, que vocês não conseguem ver, né, como ele ficou. Ó, ele ficou bem longo, na verdade, ele ficou com a metragem que eu passei pra vocês. Ele é bem facinho de fazer, vocês vão reparar no corpo que ele não ficou com a saia tão ampla, tá? Por quê? Porque eu não tinha tecido suficiente pra fazer o quê? duas larguras de cada saia. Então, com dois metros de tecido, num tamanho 40, você vai conseguir fazer é, este modelo aqui. Se você for fazer é, um tamanho, sei lá, você tem dois metros de tecido e você quer fazer num tamanho 44, o que você pode fazer é encurtar a saia e fazer ela duas marias, que daí dá certo, Tá? Porque a parte de cima da blusa vai pouquíssimo tecido, tá? É bem pouco mesmo que vai. Agora, o que vai mais tecido é na saia. Aqui na frente, como a gente cortou é, tanto a parte da frente como a parte das costas iguais... Eu coloquei aqui um lacinho só para diferenciar qual é a parte da frente, olha. Coloquei o elástico aí, como vocês viram. E aí, aonde eu tinha deixado abertinho para passar o elástico, eu já passei a costurinha e fechei. Este processo que você vai fazer aqui é o processo que você repete na manga... E aí, fica com este acabamento aqui na barra, tá? Se você quiser colocar um elástico mais fininho, você vai passar uma costura mais fininha pra colocar o elástico mais fininho, tá? Na cintura, eu coloquei o elástico e eu passei uma costura em cima e uma costura... Opa, vocês não estão vendo nada. Uma costura em cima e uma costura embaixo, tá vendo? Foi isso que eu fiz aqui. Aqui, vocês conseguiram ver que eu tava mostrando, olha, como que ficou com essa parte aqui na frente... Vestido finalizado, super simples de fazer, e esse vestido aqui, esse modelinho de vestido aqui, é super, tá super em alta, nessa cor, então, nem se fala, super tendência aí para primavera, verão 2022. O molde da blusa vai estar disponível no site, do 36 ao 56. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me deixar aqui embaixo nos comentários, ou pode me enviar, me enviar por e-mail.